E aí, queridos, tudo bom? Mais um dia. Ontem começamos a mudança para nossa casinha, para o nosso cantinho. E ai gente, quem já lidou, com... quem nunca lidou com mudança, né pessoal? Meu Deus do céu, é é uma coisa desafiadora. É... Ontem, é muitos mandaram mensagem para mim assim de felicitação pelo nosso cantinho. Eu agradeço imensamente pelo carinho, porque eu sei que vocês torcem de coração por mim e eu, pô, e eu torço por vocês Pelas conquistas de vocês Não é à toa que eu abri as minhas redes sociais Que eram privadas E eu abri ao público com o intuito de é, Dar incentivo Dar incentivo para todo mundo conquistar aquilo que sonha E eu estou conquistando uma coisa assim que eu não imaginei conquistar novamente, né, muitos sabem que eu já fui casada, que eu me separei, eu morava com a minha mãe, né, encontrei uma pessoa que até esse exato momento é maravilhosa, faz três anos que estamos juntos e resolvemos Realmente, oficializar a nossa união e comprar algo para dividir. <risos> dividir o, as contas, dividir as, as dívidas, as colheres, as escovas de dente, como todo mundo fala. E... E a gente agora está nesse dilema de puxar mudança. É claro que eu, se eu tivesse rios, rios, rios de dinheiro, ai gente, eu contratava uma empresa que desmontasse, organizasse, encaixotasse, levasse, montasse e organizasse tudo na casa nova. Mas com a entrada, com as taxas, com a escritura. Gente, eu sou que nem vocês, tudo é apertado, orçamento reduzido, a gente está fazendo como pode. E ainda bem que eu tenho amigos maravilhosos que um tem uma saveiro, o outro tem um outro carro, e nós estamos puxando como dá, né? Mas isso é a vida e eu vim só dizer para vocês que a saga tá medonha, né, e compartilhando um pouquinho dessa saga medonha que é fazer uma mudança, porque eu sei que para muitos é uma coisa legal. E eu não vou dizer que não seja legal, mas eu quero compartilhar para com vocês que para mim é complicado mudar e eu vou explicar porque eu sou uma pessoa assim um tanto como é que eu vou dizer um tanto metódica com as coisas que eu tenho eu gosto das coisas no lugar não que eu seja organizada e longe disso mas eu não gosto de mudanças drásticas. Dentro de casa, eu tenho períodos. Períodos em que eu mudo as coisas. Mudo móveis de lugar para dar uma repaginada e por aí vai. Mas, assim, mudanças... É... Mudança, mudança mesmo de local, de casa, de tudo. Gente de Deus, me dá arrepios. Eu não sei por que, que eu sou assim. Eu não sei se tem mais pessoas que são assim. Mas me digam se vocês também são assim. Eu sou meio complicada para mudar de lugar. É, mudar... É, a, gente, as minhas energias balançam muito. Sabe? Balançam muito em relação a mudanças. Entendeu? Eu fico assim um pouco desestruturada Eu já chorei Eu já quase arranquei os meus cabelos é... Gente, é complicado sabe? Eu posso até mos... me mostrar uma pessoa forte Uma pessoa, meu Deus, ela não se abala por nada Gente, eu me abalo como vocês Eu me abalo muito e mudança, para mim, é uma coisa que me desestabiliza completamente. Real, sabe? Real mesmo. Mas, estou trabalhando isso desde quando deu tudo certo com a casa. Eu estou trabalhando é, realmente com isso. Trabalhando o meu emocional. É, todo dia é um turbilhão de emoções. E é complicado. Me digam. Quem mais tem esse mesmo tipo de sentimento? Porque, povinho lindo, não é fácil. Não é fácil nós mudarmos. É, não é fácil a gente mudar... A chavinha na cabeça. Mas... Vale a pena. Tá? E eu vou mantendo vocês... Atualizados. Tá bom? Beijo. What the hell is going on down there?